galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem vindo ao meu canal, vamos continuar aqui fazendo o exercício no pandeiro a gente estava treinando o grave aqui no pandeiro, grave com o polegar, grave com a ponta do dedo e agora a gente vai treinar a caixa no pandeiro, som de caixa vamos continuar aqui com o seguinte exercício, ó. mantém a movimentação do pandeiro aqui, formato de concha beleza, vamos lá ó. Uma vez começando por aqui, outra vez começando por aqui. Beleza? Isso aí. Agora vamos fazer o som de caixa aqui no meio do instrumento, no meio do pandeiro, a gente pode fazer com a palma da mão aqui batendo e também pode fazer com o polegar aqui batendo com a mão aberta, no meio, ó. São esses dois sons de caixa que a gente vai tirar. A ideia é fazer esse movimento e aí tirar o som de caixa independente do lado que a sua mão esteja. Então vamos lá, ó. Beleza? Então é isso aí. O exercício é esse. O importante é sempre manter esse movimento constante, sem parar. E aí, se sua mão estiver subindo, você bate a caixa assim. Se sua mão estiver descendo, você bate a caixa assim, com polegar. Beleza? Então vamos treinar isso aí. Valeu! Se gostou, comenta aí no vídeo, curte, compartilha para a galera e até o próximo vídeo.